Criatura não humana atrai homem para a emboscada fatal. Lobisomem entra na casa da floresta, mas é abatido a tiros de bazuca. Demônio ajuda homem em briga de rua. Autoridade política se converte em reptiliano ao vivo diante das câmeras. Fantasma com rosto descascado, em carne viva na trilha e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas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 Os homens estavam se desentendendo. Os dois estavam se embolando no chão quando uma criatura reptiliana se projetou do corpo de um dos homens para defendê-lo. Depois que conseguiu afastar o inimigo, retornou para dentro do hospedeiro. Na internet as pessoas estão divididas sobre o que seria essa coisa. Muitos dizem ser de fato um ser reptiliano, outros que seria um demônio ou um anjo protetor. Alguns vão ainda mais longe dizendo que seria alguém com superpoderes semelhante ao do Naruto, mas a verdade ainda permanece um mistério. Falando em reptiliano, temos um caso perturbador registrado ao vivo e a cores. Durante um programa jornalístico, uma mulher, uma autoridade pública, foi flagrada com o rosto se transfigurando em uma estranha criatura. ela se transformou em algo semelhante a uma mistura de bruxa com reptiliano. Seria isso algum bug da imagem? Bom, não me parece um bug ou uma falha na transmissão. De fato, ela se transformou em algo perturbador sem nem perceber. Também pode ser um demônio, pois de fato há muitos políticos possuídos por legiões de demônios. Caçadores das Sombras está de volta em busca do antídoto para salvar Yuri, um membro da equipe que foi mordido por um lobisomem. Para fazer o antídoto, é necessário coletar sangue do lobisomem que o mordeu. E lá foram eles pela floresta em busca do monstro, e dessa vez vão contar com uma pequena arminha. Da tocha e fogo, já põe fogo, já põe as tochas. Eu e o Gordinho faz aqui rapidinho, já posiciona a câmera do tripé e a câmera. No meio do matagal, eles encontraram uma casa aonde estaria o lobisomem, segundo rumores. Ali agora? Aqui <risos> dentro, tem um. Apoia no ombro. Bora pra lá então, bora! O tempo foi se passando e nada do lobisomem aparecer. Até que se ouviu um gemido assustador vindo de do lado de fora. Você tem que ir, velho. Você tem que ir. Ele, mano, é a chance, Thor. Mano, é ele, velho. Chegou em casa e parece estar com muita raiva. <risos> Após a isca a humana fazer o seu papel, a fera foi alvejada por um tiro de bazuca com bala de prata, e finalmente o grande dia chegou. O lobisomem foi capturado e será encaminhado ao laboratório para a produção do antídoto. No vídeo que se segue vemos uma jovem japonesa fazendo uma trilha em uma montanha na China. Tchau! <risos> もうちょっともうちょっともう、もうちょっと。うん。うん。 Ela estava indo na frente quando no meio do caminho surgiu uma pessoa descendo com o rosto esfolado e em carne viva. Note que os dentes estão expostos. Como se alguém tivesse descascado parte do rosto dela. O que aconteceu com essa mulher no alto desta montanha? O que será que os aguarda lá em cima? Teria ela sido atacada por algum animal? Ou talvez por um maníaco da floresta? Seria ela um fantasma? É um mistério. trap No vídeo que se segue vemos o momento em que um homem encontrou alguém preso dentro de uma gaiola. Movido de compaixão, decidiu libertá-lo. Foi quando se deu conta de que havia algo de errado com ele. que foi liberto, a criatura correu, mas o seu libertador foi atrás em busca de respostas, mas ele irá se arrepender amargamente. Hey, hey! A coisa não para de correr e parece que está o atraindo para uma emboscada. Sim, eles acabaram de entrar no túnel de um esgoto. Algo me diz que essa brincadeira está indo longe demais. Ele aparece e desaparece como um fantasma. Não. Suba de braços abertos lá na glória